TikTok Pay. Se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando informações sobre o TikTok Pay. O que é o TikTok Pay? Realmente dá para fazer uma grana extra com o TikTok Pay? Onde comprar? Então você está no vídeo certo, fica até o final do vídeo que eu vou te passar informações e detalhes importantes sobre o TikTok Pay e te deixar agora um alerta muito importante para você não perder o seu dinheiro, não cair em golpes aí na internet e não se prejudicar. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do TikTok Pay, é só lá que você adquire o produto original, o TikTok Pay original, somente aqui no site oficial do produtor. Certo? Então depois você confere aqui na descrição o site oficial e caso você queira fazer seu cadastro, você coloca ali um e-mail que você tem a senha, que você tem acesso, porque é lá que você recebe o seu acesso ao TikTok Pay para você começar a trabalhar aí no TikTok Pay e fazer a sua renda extra também, assim como eu e muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade, certo gente? O TikTok Pay é um aplicativo, tá, gente? Onde tem diversas propagandas e anúncios de grandes empresas, de grandes marcas. E conforme você vai assistindo esses anúncios, você recebe um valor por cada anúncio, por cada propaganda que você assiste, tá? Então, vale super a pena, gente, você estar tá buscando por essa renda extra. Assim como eu estava buscando e eu encontrei o TikTok Pay que me salvou. Realmente, tá, gente? O produto tem sete dias de garantia, o que é um período legal para você fazer o teste aí, tá, gente? você vai ganhar uma grana extra apenas assistindo os vídeos, então, do TikTok, tá? As propagandas, os vídeos. E no seu e-mail você vai receber toda a explicação, todo o passo a passo, tudo detalhadinho no seu e-mail. Então, não se preocupe em pensar, ah, não, vou, não vou saber como baixar o aplicativo, não, não vou saber mexer. Isso não acontece porque você recebe o passo a passo no seu e-mail e já começa a trabalhar no TikTok Pay. Quanto mais vídeos você assiste, quanto mais propagandas você assiste, mais grana você acumula, quanto mais tempo de aplicativo mais grana você acumula, tá, gente? Então, depende de você quanto você vai fazer aí com o TikTok Pay. O importante é você assistir todo o vídeo do começo ao fim, sem pular etapas, para você realmente ganhar a grana aí da, referente àquele vídeo. Então, você tem que assistir todo ele, tá? E quando você terminar de assistir, já vai entrar o saldo ali no TikTok Pay, depois você faz a transferência por Pix pra sua conta corrente, Tá, gente? É muito simples, qualquer pessoa consegue mexer, qualquer pessoa consegue trabalhar com o TikTok Pay, porque não tem mistério nenhum, é bem descomplicado mesmo, tá, gente? Para você que busca uma grana extra, assim como eu estava buscando, é uma oportunidade, é uma saída, né, que a gente faz aí de casa, do celular, nas horas vagas, então é muito legal, certo, certo gente? Eu vou ficando por aqui, então, acho que eu passei todas as informações importantes sobre o TikTok Pay, que muita gente estava me perguntando como funciona esse app, já que eu estava conseguindo tirar uma graninha boa com ele. Tá? Eu vou deixar aqui então na descrição, não esquece o link do site oficial, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, até mais gente, tchau tchau, sucesso aí com o TikTok Pay!